Na aula de hoje, vamos conhecer um jogo americano praticado e encontrado nas tribos indígenas do Brasil. O nome desse jogo é Adugo, entre as tribos Bororós, Manchinere e os Guaranis. Nas demais tribos do interior do Brasil, ele é simplesmente conhecido como Jogo da Onça. E é desta forma que nós vamos conhecer e praticá-lo a partir de agora. Esse é o tabuleiro do jogo da onça, pode ser uma cartolina, pode ser um papelão, aqui no caso eu fiz o tabuleiro e risquei ele numa folha de sulfite, segundo os registros os índios riscavam o chão com o graveto e ali desenhava esse tabuleiro do jogo da onça. Tá? Bom, para iniciar o jogo nós vamos precisar de 14 peças iguais, como essas azuis que eu já estou colocando distribuindo aqui no tabuleiro. Essas 14 peças vão representar os cachorros. E uma delas diferente, no caso aqui, peguei uma tampinha amarela que vai representar a onça, né? Percebo que é um jogo desigual, onde um dos participantes representa os 14 cachorros e o outro com somente uma peça que é a onça. Cada jogador. Só pode fazer um movimento por vez. Aqui no jogo inicia com quem está com os cachorros fazendo um movimento em qualquer direção. Logo após a onça vai fugindo à medida que os cachorros vão tentando cercar a onça, ela foge dos cachorros porque o objetivo do jogo da onça, que está mais fácil que representando aqui, a onça precisa eliminar cinco cachorros ou comer cinco cachorros. Se ela conseguir isso ela vence o jogo como que ela pode comer os cachorros pode comer exatamente como o jogo de damas pulando por cima de alguma delas e retirando-as do jogo esse movimento ela pode ser em linha reta pode ser em diagonal né se for nesse caso aqui e pode ser lateralmente sempre desde que Após, a, a, após o cachorro que a onça vai comer, tem uma casa para ela cair. O que a onça não pode fazer? A onça não pode comer dois cachorros de uma vez só. Essa jogada não é permitida no jogo da onça. Sempre entre as pedras tem que ter um espaço para ela pousar em cima. ok E como que os cachorros vencem o jogo? Bem, os cachorros vencem se conseguirem cercar a onça deixando-a sem saída. Então vamos fazer aqui uma simulação. Vamos supor que o jogo está rolando, né? E chegou o um momento que a onça ficou cercada. Ó, nesse caso aqui, ela não tem como pular para nenhum lado. Não pode vir para frente em diagonal. Opa! Em diagonal ela poderia. Então vamos colocar mais uma peça. Então diagonalmente ela não conseguiria sair também, ok? Nesse caso, vence quem os cachorros, porque conseguiram acuar, cercar a onça.